Alô, nossos seguidores do Remix no ar. Nesse dia 2 de abril, comemora-se o Dia Mundial do Autismo. E nós estamos aqui na PAI do município Rio-Negrense com as profissionais, a diretora Márcia Gomes e também a psicóloga Eliane Grokowski, para falar um pouco do autismo, que é o autismo, e também a importância de se olhar com um carinho diferenciado para as pessoas que desenvolvem essa essa doença, esse diagnóstico. Conversamos a nossa conversa com a professora a diretora Márcia Gomes. Olá, Márcio. Alô, todos os seguidores. É com grande prazer que recebemos essa equipe maravilhosa aqui na PAI de Rio Negro, mais uma vez, para falar de um assunto não menos importante, que é o, a Síndrome do Espectro do Autismo, que comemora-se, como você falou, no dia 2 de abril, neste sábado. Então, dando sequência, conversamos então com a Eliane Grokowski, ela que é psicóloga. E já conta para nós o que é uma pessoa autista. É, o dia 2 de abril foi um dia lançado pela ONU para informar as pessoas a importância do respeito, a importância de é, colocar as pessoas com autismo na sua funcionalidade, a importância de colocar as pessoas com autismo é, dentro da da família, para as pessoas com autismo é, ter o respeito na sociedade, o respeito na, na família, o respeito para uma criança com autismo, ir para uma escola, é, fazer uma compra de mercado, é, poder interagir na sociedade e para a gente ter um olho para os olhos para uma criança com autismo da maneira como a gente tem para todo mundo. Né? Não fazer essa diferenciação como, habitualmente, a gente faria. Porque é um atraso no desenvolvimento, não é uma doença, no caso. Né? É um atraso no desenvolvimento. Uma criança com autismo, ela não vai deixar de fazer. Ela apenas vai fazer mais tarde. Ela vai escrever... Mais tarde. Ela vai falar mais tarde. Não quer dizer que ela não vai fazer. Então, o dia 2 de abril é para a gente ter consciência e para a gente prestar atenção. Qual é o engajamento que a sociedade de Rio Mafrense tem quanto ao dia do autismo? Esse, esse reconhecimento é, dá para se fazer uma avaliação? Eu acredito que sim, né? até aqui agora a gente está com novos projetos, a gente tem uma, uma equipe maravilhosa, os professores maravilhosos, a Márcia, a gente está com novas ideias, e eu acredito que a sociedade tem uma nova visão, é, já não, não tem uma diferenciação. É, eu tenho é, muita. Acredito muito, assim, sabe, Márcio? Eu acredito que a gente tem que acreditar, né? Então, eu acredito muito que a sociedade, aqui, o povo de Rio Negro, eu acredito que, que sim, sabe? A gente tem que acreditar, senão não dá certo, né? É, então, assim, tem muitos projetos em vista. É, e eu estou fazendo terminando um, uma pós que é a aba que fala né, a análise do comportamento aplicado e eu estou vendo muitos novos profissionais se adaptando nessa pós e acreditando mais que dá certo e eu acredito que que interagindo mais com essa com a população e, e vai dar certo sabe então a gente tem que acreditar senão não funciona né tá certo muito obrigado então ao registro da psicóloga Eliane Gokoski, e também da diretora da PAE, a professora Márcia Gomes, nesse dia 2, Dia Internacional do Autista.